As conexões que a gente faz aqui dentro é né? muito bom, porque são pessoas diferentes, mas que a gente está ali numa mesma linguagem, né, em comum, falando de música, falando de o que, que é o fazer música, então acho que é muito mais assim de a gente curtir mesmo a jornada dentro da universidade, a gente tem que viver o, o hoje e a gente realmente é amigo mesmo, assim, a gente se ajuda na vida. E chegar na orquestra também era um sonho para mim, de tocar numa orquestra. Eu mãe deixou de trabalhar muito cedo para poder me levar nas aulas de música. Para mim, é um, é um momento de superação, né? Porque dos meus avós até chegar em mim, eu sou uma das únicas que chegou na universidade. Então, é um fato assim, que eu carrego como se fosse uma, uma herança, sabe? De continuidade, porque povo preto, da periferia, então é uma forma assim de, de eu trazer os meus para dentro desse mundo, sabe? E desde criança eu tive assim essa, essa necessidade, essa falta de ver pessoas como eu dentro desses espaços da universidade, de orquestra, né? Tu, tu vê poucas pessoas pretas dentro desses espaços e aí, então, nessa sede que eu tinha de ser representada eu me tornei também representante de alguém, assim.